Presença, eu sou parem, parem de pensar, parem de correr, apenas recebam a força destas palavras em luz. Aqui, agora se permitindo um lugar de mais tranquilidade um lugar de mais expansão um lugar onde você sempre esteve inteiro e inteira Apenas parem para receber os cantos dos anjos. Parem para bailar nestas frequências luminosas, onde há é tua origem. Sintam um o volitar e o girar de suas almas. Como um vórtice que sobe e desce. Perceba que parte sua está aqui. E outra parte baila com os anjos. Em sinfonias que te transmutam. Fazem com que você se sinta mais leve no dia de hoje. Veja que eu, junto com toda a fraternidade branca, estou aqui te encontrando, te estendendo. Muitas minhas mãos. Venha até mim. Receba o meu abraço. Eu sei. A maioria está cansada. Todos não estão a compreender o que a Terra está querendo dizer. Como vocês não param de pensar? Por que pensam tanto? Por que não relaxar num outro lugar? Como aqui. Estamos trazendo vocês neste lugar em paz no meu colo. Eu representando toda a fraternidade branca. Eu através da Marise. Eu, Sananda. Recebam. se precisar chorar e meus braços chorem. É chegado o momento de realmente parar. A vida de antes não te pertence. A desconexão com a força divina também não é de sua natureza. Há muito tempo se perderam e agora estão se reencontrando. E esta ressurreição. Apenas aceite em seu coração, aceite toda a transformação num lugar onde sorrir será tão mais fácil, num lugar onde você tem todo o apoio. Você mesma, você mesmo, nos seus registros, nos seus processamentos de informação. Apenas aceitem mais esta codificação e sejam um pouco mais levados ao comando monádico. Um pouco mais, consciências divinas. É chegada a hora de voltar para casa, viver em plenitude aqui, aceitando toda a construção que se dará neste planeta. Mas é necessário parar. com as densidades, parar com os sacrifícios, parar com as dúvidas, diante de tantos retalhos, se façam um favor, grandes almas, se amem. Respire, se amem. Respire e se amem. Não há mais nada o que vocês tenham de fazer neste momento, a não ser cada dia mais se amar. Amar a história que você escreveu, amar a nova história que você vai escrever. Amar a verdade que a sua vibração está te mostrando em muitas situações do dia a dia. Somente se amar. Não há outro caminho. No amor, a sabedoria se instala. A calma vem. E tudo o que você viveu, Simplesmente o é. Podem olhar para os seus passados. Muitos de vocês são realmente seres estelares. Que passaram por muitos outros orbes E outros... Voltaram muitas vezes como humanos, somente humanos. E todos tão especiais e formidáveis a nós. Para os mais antigos, vem esta sede de compreender do porquê do desencaixe. Para os mais humanos e tão somente humanos, a sensação de que as coisas poderiam ser diferentes, mas uma sensação de se estar em casa aqui neste planeta. E eis que unimos seres antigos estelares. Como seres humanos tão vividos desde sempre. Para se reunir em amor e aprendizado. Um novo lugar de comunhão. Todos almas preciosas todos fractais importantes para este universo almas estelares sim vocês vieram se ajustar e ajudar almas humanas sim vocês vieram se ajustar e ajudar, é assim que é, então se unam, se unam, Respira e vai voltando deste colo do Mestre Samanda, juntamente com a Fraternidade Branca. Só sentindo. Sem pensar no significado das palavras. Só sentindo com seu coração. Sentindo com tudo que você é. De uma forma cada vez mais abrangente. De uma forma mais verdadeira. De se encontrar nesse lugar. Pare. Apenas viva. Apenas viva. Apenas viva.